O Bitcoin fez um pivô de alta, rompeu LTBs importantes com volume. Para começarmos bem esse final de semana, tão especial. A gente vai dar uma olhada aqui agora no curto prazo o que podemos esperar do Bitcoin que está testando o topo anterior na casa dos 51.800 dólares. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Ho, ho, ho! Feliz Natal, pessoal! Espero que vocês estejam começando bem essa sexta-feira, véspera de Natal. Desejo a todos um final de semana mágico e a gente vai dar uma olhada aqui então no Bitcoin, que fez aqui um rompimento mágico com volume, tá? realmente incrível. É algo que eu estava esperando para o Bitcoin aqui agora, galera, tá? É algo um sinal positivo. Mas a gente tem que ficar atento aqui a algumas regiões importantes que eu vou comentar para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, não se esqueça aí, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar. Isso aqui é muito importante mesmo, tá? Participe da comunidade aqui abaixo, tá, galera? Vou deixar os links aqui abaixo para vocês participarem. Tá São mais de 12 mil pessoas ali, 2.500 pessoas no Telegram, tá? E também aqui, dois recados importantes para você iniciar. Vou deixar para vocês aqui de novo um presente natal aqui, tá? A Prime SBT tá dando 250 dólares tá? para duas contas por semana, tá, galera? Então, é, sorteando aqui. Então, participe dessa promoção. Basta você criar uma conta na Prime SBT e depositar qualquer valor, você está você tá concorrendo aqui 250 dólares, tá? E galera, estamos lançando aqui então o Orca Sinais, tá bom? Vou deixar o link aqui abaixo para vocês, para vocês conhecerem aqui esse melhor grupo de sinais do Brasil que a gente está criando, tá? Realmente incrível, os sinais têm sido aí bem, bem bacanas mesmo, tá? Vou deixar aqui para vocês o grupo Free, free e também já tem os planos aqui para quem quiser conhecer, tá bom, galera? Vale muito a pena aqui porque a gente está se esforçando aqui para trazer os melhores sinais mesmo, tá? Tudo manual, tá? tudo assim estudado aqui para poder poder trazer o melhor resultado possível para vocês aí, tá? Sou eu, mas alguns traders aí com bastante experiência colocando sinais aqui, tá? Que com certeza vai ajudar vocês aí a ter mais resultado no mercado, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no uh, Bitcoin, o que, que a gente pode esperar aqui agora, galera? Tá? O que, que aconteceu, tá? é O Bitcoin repetiu algo que ele fez aqui na há 20 dias atrás, tá, galera? Isso que eu tô de olho aqui agora para o Bitcoin, tá? Então, isso aqui, ó, a gente fez um pivô de alta aqui, ó. Esse pivôzinho, ó, vou até desenhar aqui pra gente poder pra vocês entenderem o que, o que eu tô vendo. Ó. A gente fez esse pivô de alta aqui, certo? Bem parecido com o que a gente tinha feito aqui nessa região, ó. Bem parecido, não foi exatamente igual, mas bem parecido mesmo, tá? Então. É, o Bitcoin está indo testar esse topo aqui, essa região aqui, próxima dos 51.900 dólares, né, galera? A gente pode até inclusive, ver aqui, puxando o gráfico de uma hora nessa região aqui, tá? Vou fazer um estudo aqui dessa região no gráfico de uma hora, só para mostrar para vocês aqui que o Bitcoin buscou, ele buscou aqui, ó, esse alvo de Fibonacci, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele fez esse pivô de alta, né? Então, desse, desse fundo aqui, esse topo, ó. Então, ele acabou rompendo aqui, fez um pivô de alta aqui, rompeu e buscou exatamente o alvo aqui de Fibonacci. Primeiro alvo aqui, tá? A região Essa região aqui de 51.970 dólares né? para o Bitcoin. Agora aqui, galera, a gente fez um pivô de alta bem parecido, tá? Não foi exatamente a mesma coisa aqui, mas foi bem parecido. Então, o Bitcoin poderia buscar qual alvo aqui, né? Seria esse alvo aqui, pessoal. na Topo, fundo, ó. É... Aqui, então, seria nesse primeiro alvo, primeiro alvo Fibonacci, Bitcoin poderia buscar aqui a casa dos 52 mil dólares, tá? Muito próximo desse fundo anterior aqui, né? Do fundo que a gente fez aqui nessa região. Tá? E é onde que eu coloquei, pessoal, com esse rompimento desse pivô aqui, foi onde eu coloquei, né? Ordens de venda que acabo, acabaram não pegando aí, Tá? Então, o que eu comprei aqui mais embaixo, botando aqui a ordem de venda, acabou não pegando. E a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho no, no, no, aqui nos, nos 15 minutos que está acontecendo com o Bitcoin, que parece que está perigando, está é, perigando aqui romper um triângulo que está formando aqui. Já, vou, já, vou olhar nos 15, já vai entrar nos 15 minutos daqui a pouquinho aí, tá? Então, galera. Essa aqui, ó, essa aqui realmente foi uma é, teria sido a melhor entrada possível, né? Eu comentei para vocês no vídeo de ontem essa região, região 302 aqui. A gente fez até um, inclusive um, um fundo duplo que testou duas vezes aqui essa região, tá, galera? Então isso aqui realmente era uma melhor entrada possível que a gente tinha ontem, né? E agora aqui é o seguinte: então eu tô olhando essa região de 52 mil dólares, tá, galera? É basicamente isso aqui agora. E essa região aqui, ó, galera, essa região aqui de 49.300 é a região que eu tô mais de olho para compra aqui, dependendo com, como vai ser a situação aqui do mercado, tá? Se a gente começar a cair aqui e a gente vê aqui alguns indicadores piorando, pode ser que eu não compre nessa região, tá? Mas eu tô bem de olho aqui nesse reteste desses, desses últimos dois aqui topos, tá bom? A gente tem também aqui o VPVR, ó, essa aqui é a região bem interessante, ó, de, de compra, tem um volume interessante aqui também nessa região aqui próximo dos 49.300 dólares, né? Inclusive, se a gente puxar aqui a Fibonacci desse, desse fundo aqui até estopo, a gente pode ver que essa região aqui dos, dos, uh, de 0,302, região dos 49.300 dólares é a região aqui de 302 dessa pernada toda, tá bom, galera? Mas quem tiver bullet com Bitcoin também pode ficar de olho, tá? Nessa, nessa região de Fibonacci aqui também, galera, tá? A gente pode ver aqui, aqui agora no curto prazo, né? Essa última subida aqui do Bitcoin, né? essa região aqui dos 50%. 50 mil, ó. Deixa eu pegar esse fundo certinho aqui. Certinho, fundo e topo. Região aqui de 50.200 dólares uma região interessante. Né? Só que, galera, também tem uma região importante que o Bitcoin não pode perder, na minha opinião, tá? Aqui olhando o gráfico diário. Ó. Vamos puxar o gráfico diário, que é o fechamento do candle diário. Deixa eu dar um zoom para mostrar pra vocês aqui que eu estou de olho. Ó. É, a gente tem fechamentos de candle diário aqui nessa região aqui dos 50 mil 50. dólares. A gente pode dar uma olhadinha nesses candles aqui. Só dar um zoom para mostrar para vocês. ó A gente tem fechamento de candles nessa região aqui, tá? Então, essa região aqui é importante né, do Bitcoin não perder, galera, tá? Se a gente perder essa região aqui de 50.600, a coisa pode ficar feia e a gente retestar pelo menos a região dos 49.300, tá bom? Então, essa região que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá? caso a gente perder, daí a gente vai poder buscar aqui muita uh, alta chance de a gente buscar a região aqui dos 49.300, tá? Vamos olhar aqui o gráfico então de 15 minutos para a gente ver o que está acontecendo aqui agora, ó. A gente está aqui nesse, nesse triângulo aqui agora para o Bitcoin, ó, galera. Está fazendo uma bandeira de alta aqui também, aqui agora, nesse momento. Né? Então a gente ainda não fechou o candle aqui, né? Os candle candle de 15 minutos aqui abaixo dessa, dessa LTB, né? Na LTA, desculpa. Tá bom? Então, esse aqui é uma LTA é importante a gente acompanhar aqui agora, tá? A gente não fechou candle aqui nela, tá? Então eu queria ver o Bitcoin perdendo essa região aqui de 50.800, né? Idealmente não perder aqui, ó, os 50.600, que virou um bom suporte, ó. Esse aqui é o, o fechamento do diário como eu sei para vocês. A gente teve um suporte bom aqui também, tá? Então, para mim aqui, stop, quem quiser fazer compra aqui, por exemplo, pode botar stop nessa região aqui de 50.600, que eu acho uma boa, uma boa pedida, tá, galera? Esse aqui é realmente um suporte bom da gente não perder, tá bom? Pode até botar um pouquinho abaixo aqui, um pouquinho mais abaixo aqui na região de 50.555, porque a gente tem uh, aqui esses, esses, esses candles aqui também, 15 minutos região, tá bom? Então, eu farei de olho aqui, pessoal, quem quiser comprar aqui agora nessa, nessa subida, tá? aqui dentro desse triângulo, na verdade, tá é botar stop aqui nessa região aqui dos 50.600, bem próximo daqui, tá bom? Uh, o Bitcoin, de novo, ele não pegou o alvo que eu comentei para vocês, o alvo que tem em Fibonacci na região de 52 mil dólares, tá e para mim só vou aqui uh, não acreditar nesse, nesse, nessa busca desse alvo ali se a gente perder a região aqui dos 50.600, tá? Antes disso, pessoal, eu vou manter a minha, a minha ordem de venda, ela tá com ordem de venda de 52, tá? É, reduzindo a minha posição de compra que eu acabei comprando lá em regiões mais abaixo 47 enfim estou reduzindo vendendo no 52 tá? para tentar ver se eu consigo recomprar é, obviamente sem chegar no 52 vai ter aí mais liquidação também tá e a partir dali eu vou eu vou a, a, o que eu vender a, vou botar louco no bolso galera é isso e tentar ver se o bitcoin se ele acabar fazendo aqui um topo duplo vamos botar aqui se ele buscar o 52, ó, a gente vai fazer um topo duplo nessa região aqui também, tá? Fazer um, um reteste nessa região. E acho que a chance de a gente acabar rompendo pra cima aqui não é tão, tão grande, tá, galera? Então... Por isso que eu estou aqui fechando ordens de, as ordens de, de compra aqui nessa região, tá? fechando o que eu comprei. A, não tudo, tá? mas boa parte do que eu comprei aqui nessa região. tá? Porque a gente poderia formar também aqui, ó, no, olhando o gráfico, aqui a gente poderia formar também né, um, um topo duplo aqui também, tá galera? A gente fez isso aqui, ó, pode formar esse Mzinho também aqui para o Bitcoin, ó, tá? Então, essa acumulação aqui não, ainda, na minha opinião, não acabou, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Uh, principalmente, principalmente, se, principalmente se a gente perder essa região aqui dos 49.300, a coisa pode ficar bem complicada. A gente retestar aqui regiões mais abaixo, enfim, tá? Porque tudo vai depender, na minha opinião, aqui das pequenas, tá, galera? A gente tá aqui ainda numa. Uh numa região aqui, ó testando o topo anterior também, então o Bitcoin eu queria ficar de fora, né? Porque vai que a, a, a SP500 aqui rompe para cima, realmente né? faz aqui né? um rompimento e o Bitcoin está lá embaixo, é né? bem difícil, os traders já estão esperando aqui, o, o mercado já está esperando o rompimento da SP500 também, tá? Então está aqui agora, o Bitcoin bem parecido também, esperando aqui para romper esse topo anterior aqui de 52 mil, tá? 52, 59 mil aqui e 980, quase 52 mil, tá? Então, uh, se a sp aqui, na minha opinião, se ela romper, conseguir fazer um rompimento aqui dessa região, aqui dos 474.750 aqui, ó pontos, a gente rompendo isso aqui, tá? A chance do Bitcoin romper os 52 também é bem, muito grande, tá, galera? Mas eu botei ordem de venda aqui também, tá? Pra poder garantir, vou acompanhar o gráfico aqui de perto, né? Botar alguns alertas. Uh, caso esse P500 aqui rompa pra cima mesmo, né? Fazer um rompimento aqui, a gente vai ficar, daí eu vou realmente, posso até cancelar essas ordens ali de 52, né? E ficar de olho aqui nesse segundo alvo Fibonacci que vai dar na casa aqui dos 53. Né? Vamos medir esse alvo aqui juntos, ó. mostrar pra vocês qual que é o segundo alvo, ó. Segundo alvo Fibonacci seria isso aqui, ó, tá? então puxar desse fundo aqui, topo, ó, a gente teria aqui, então, o primeiro alvo seria a região de 52, segundo alvo seria aqui na casa, aqui nessa casa aqui dos, puxar aqui o gráfico, seria a casa aqui dos 53.700 dólares, né? mas a gente também tem essa, essa LTA aqui, ó. essa LTA aqui que é vermelha, que vem lá de trás, eu mostrei para vocês nos últimos vídeos também, ó, vamos puxar aqui o gráfico diário, Ó, a gente tem essa LTA que vem lá de trás também, que tá, tá até errada aqui, ó. Tá errada, não sei porque que essa, essa, essa linha tá errada, vamos dar uma olhadinha, o G, G tá lá aqui de novo. É, na verdade, ele é bem próximo essa linha, né, vamos puxar de novo aqui. Peço desculpas para vocês, não sei porque essa linha moveu de lugar, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse mesmo exercício aqui agora, no 4 horas. Provavelmente vai ser, o, seria o segundo alvo nessa, nessa LTA aqui também, tá? Então vamos lá. Então aqui ó, fundo, topo aqui. Daria aqui o primeiro alvo nessa região. Segundo alvo... Segundo alvo aqui seria na casa dos 53.700, 53, que não daria nem próximo aqui ainda, tá, galera? Então, a gente poderia buscar esse segundo alvo, que seria muito interessante mesmo, tá? É, de a gente acompanhar. Mas eu tô de olho aqui na região 52, tá? Se o Bitcoin... Se o SP500 romper aqui, fizer um... Romper a máxima histórica, tá? Daí, realmente, eu posso até avaliar aqui de sair fora, né? Porque os indicadores aqui de... De sentimento, galera, vamos dar uma olhada aqui também. Ó, deram tão, tão bons, tá tão tão bons. Na minha opinião, a gente tem as sardinhas aqui vendendo, ó, sardinhas vendendo. A gente também tem aqui o long short ratio que tá dando uma caída, tá, tá caindo os pouquinhos, tá um sinal positivo também. O painter subindo, tá o painter subindo junto com o preço subindo, é também bullish, né? A gente teve liquidações aqui, tá, mas eu acho que na minha opinião, o Bitcoin que poderia, né? O idealmente seria fechar aqui nessa região, tá, galera, mas eu realmente tô de olho na região de 52, tá por questão da análise técnica mesmo né e, e se aí pequenos aí romper esse esse topo ali anterior a coisa vai ficar bem aí na minha opinião bastante bullish para o Bitcoin realmente tá aí eu, eu realmente vou ficar olhando a região a região de 53.700 que com certeza aqui se a gente voltar no gráfico ó, essa região de 52 53.700 galera olha só vamos puxar aqui ó essa região aqui ó ela tá bem próxima desse desses dessa, dessa região aqui de 54 aqui a gente tem uma região de venda importante ó uh, região de resistência desculpa tá? então seria essa região aqui ó galera ó, que eu comentei para vocês nos últimos vídeos que essa região aqui é importantíssima ó, vai ter muita resistência a partir daqui ó tá Vou desenhar aqui melhor. Ó. a partir daqui a gente vai ter bastante resistência né inclusive se a gente puxar aqui né um Fibonacci Fibonacci aqui desse topo ó, Topo fundo, a gente vai ver que essa aqui é a região próxima também. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui certinho. Ah, na verdade, desse... Desculpa, tô viajando aqui. É desse, desse topo aqui até esse fundo, ó, a gente pode ver que essa aqui é a região... A região próxima ali de 6.18, tá, galera? Aqui está tá, aqui nos, tá nos 52.600, na verdade, tá? Mas, enfim, aqui o Bitcoin poderia buscar aqui, que seria uma resistência muito forte, tá? A gente não, não conseguir uh, fechar aqui, uh, não conseguir... Uh, é, romper essa região aqui tá com certeza a região mais forte possível de resistência. Mas a gente tem aqui ó, a região de 52.600, é 618 também, dessa última pernada também que a gente tem que ficar de olho. Então, galera, a partir aqui, ó, é, dos 52.000 até a região aqui dos 53.700, tá? Eu realmente ficaria bastante aqui distribuindo nessa região aqui, galera, tá? É, a não ser que a SP500 comece a pegar força aí, tá? Eu acho que vai ser... Um... Vamos ver se vai acontecer isso aí, estou realmente de olho aqui, estou com meus alertas setados aqui nesse p tá bom? Vamos ver, se, vamos ver se a gente consegue fazer esse, esse, esse rompimento. Né? E se isso acontecer, eu posso até que avaliar de manter aqui posição aberta e é só fazer aqui um trail stop, tá galera? Isso aqui é a estratégia no curto prazo. Até ideal seria fazer um trail stop aqui, eu diria, tá? Porque se o mercado começar a ficar com o indicador de sentimento dando sinal positivo, a coisa pode ficar interessante aí para o Bitcoin. Então, galera, basicamente é isso. Eu queria fazer um vídeo de hoje. Na verdade, eu, era, um, era um vídeo mais diferente. Eu queria fazer uma outra análise que eu acabei não terminando, análise mais de médio e longo prazo para o Bitcoin, tá? Vou ver se eu consigo fazer essa análise aí até domingo e publicar aqui no canal. Quero mostrar para vocês o que eu estou de olho aqui agora, né? No, no médio prazo para o Bitcoin. Tá? Tem sinais que tão, são positivos aqui, hein? na sua maioria. Vou mostrar para vocês sobre isso. Tá? E também sinais neutros e bearish, tá? Mas eu estou aqui no momento. Uh, pelo menos no curto prazo que agora positivo com Bitcoin né? e vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias eu vou atualizar vocês aí sempre aí no grupo Telegram também tá bom galera então espero que vocês tenham um, um feliz Natal aí se a gente não se vê amanhã domingo eu vou tentar postar um vídeo para vocês aí estiver com tempo aqui tá bom então é isso galera não esqueça de deixar o like aí e a gente se vê aí muito em breve um abraço